Quando uma mulher entra no hospital para ter um filho, não sabe que sorte vai ter. Pode correr bem ou pode correr muito mal. A violência obstétrica é uma realidade atual e em muitas instituições é uma conduta normalizada. Pode vir na forma de insultos, de humilhação, de ausência de respostas e de procedimentos que são desaconselhados pela Organização Mundial de Saúde, como a episiotomia e a manobra de Christeller. Segundo um estudo publicado na revista científica Lancet, Portugal é um dos países em que estes procedimentos são mais frequentes. A Ordem dos Médicos recusa que se utilize o termo violência obstétrica, mas para muitas mulheres que passaram pela experiência de maus-tratos durante o parto, não há melhor expressão do que esta. É violência, sim. O 74 deu voz a alguns relatos que parecem de outro tempo e traz para o debate uma questão que carece de atenção por parte dos profissionais de saúde e da sociedade em geral. Está na altura de deixar de ser normal um tratamento desumano.